NR2, inspeção prévia. Última atualização, portaria, Secretaria de Segurança e Medicina do Trabalho, número 35, de 28 de dezembro de 1983. 2.1. Todo estabelecimento novo, antes de iniciar suas atividades, deverá solicitar aprovação de suas instalações ao órgão regional do Ministério do Trabalho. 2.2. O órgão regional do Ministério do Trabalho, após realizar a inspeção prévia, emitirá o Certificado de Aprovação de Instalações CAI, conforme modelo anexo. 2.3. A empresa poderá encaminhar ao órgão regional do Ministério do Trabalho uma declaração das instalações do estabelecimento novo, conforme modelo anexo, que poderá ser aceita pelo referido órgão, para fins de fiscalização, quando não for possível realizar a expressão prévia, antes do estabelecimento iniciar suas atividades. 2.4 A empresa deverá comunicar e solicitar a aprovação do órgão regional do Ministério do Trabalho quando ocorrer modificações substanciais nas instalações e ou nos equipamentos de seus estabelecimentos. 2.5 é facultado às empresas submeter à apreciação prévia do órgão regional do Ministério do Trabalho os projetos de construção e respectivas instalações. 2.6. A inspeção prévia e a declaração de instalações referidas nos itens 2.1 e 2.3 constituem os elementos capazes de assegurar que o novo estabelecimento inicie suas atividades Livre de riscos de acidentes e ou doenças do trabalho, razão pela qual o estabelecimento que não atendeu ao disposto naqueles itens fica sujeito ao impedimento de seu funcionamento, conforme estabelece o arquivo 160 da CLT, até que seja cumprida a exigência desse artigo. Anexos, modelo de certificado de aprovação de instalações e declaração de instalações modelo.